a sua vontade de Deus. Quando eu sirvo a sua igreja, quando você aparece aqui para assistir esse vídeo, quando você participa do nosso PG, quando você dá as caras no WhatsApp dizendo, buja, aí, tá tudo bem? É assim que nós vamos crescendo e edificando uns aos outros no trabalho do Senhor. No PG de hoje, nós vamos falar sobre cinco coisas muito importantes que eu gostaria que você soubesse. É, cinco coisas importantes que você precisa saber antes de se aventurar a evangelizar. Bem, a evangelização é algo que é inerente a todo evangelho. O desejo de falar de Deus às pessoas não é algo que tem que ser plantado no seu coração. Isso tem que ser aquecido no seu coração. Não é algo que tem que ser colocado no seu coração. É algo que tem que ser reanimado, ressuscitado. Por quê? Porque no momento em que você foi salvo por Jesus, no momento em que o Espírito Santo fez morada na sua vida, que você foi batizado no e com o Espírito Santo, aconteceu algo maravilhoso. Você foi capacitado, colocado em você, a capacidade de evangelizar e de falar do amor de Deus. Por quê? Porque em Atos, capítulo 1, deixa eu te contar Que talvez você ainda não saiba, talvez ainda não tenha um contado para você, mas eu vou te contar um segredinho. Vem cá. Vou te contar um segredo. Em Atos 1.8, Jesus disse que desceria poder sobre os discípulos e esse poder lhes daria a, dariam a capacidade de serem testemunhos de Jesus em todos os cantos. Então, este poder que está sobre a igreja, está sobre sua vida. E eu quero falar para você, então, cinco coisas que você precisa saber aqui urgentemente antes de dar continuidade na evangelização. A primeira coisa que você tem que descobrir aqui é que existe um contexto que, que tem que ser levado muito em consideração. Qual é o contexto? A primeira coisa que você tem que saber desse contexto é que tem muito trabalho, muito trabalho, ó, esse B aqui, ficou parecendo o coração, muito trabalho e pouca gente para trabalhar. Tem muito trabalho e pouca gente. É muito trabalho, tem muito trabalho. Então, há um desespero, bate um desespero na gente. E é um desespero que, para aqueles que estão... Muito, muito vinculados à vontade de Deus, aqueles que estão sincronizados entre o objetivo de Deus e conseguiu sincronizar o seu objetivo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala exatamente sobre esse tema, sobre a sincronização dos seus objetivos, qual é o seu objetivo, se o seu objetivo coincide com os objetivos de Deus. Não deixe de assistir, tá? Está aqui no canal. Está no link da descrição, veja esse vídeo, é muito importante para você entender isso. Quando você sincroniza a sua vontade, a vontade de Deus, o que, que ocorre? Você começa a ter os mesmos desejos que Deus, o próprio Cristo, tem. E quais são esses desejos? Aquilo que ele falou para a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Em João capítulo 4, ele fala para os discípulos que a vontade dele, acho que no verso 23, salve, engano, que a vontade dele é a vontade do pai, que a fome dele é de fazer a vontade de Deus. E qual é a fome e a vontade dele? Ele olha para os campos e diz, os campos estão prontos. Prontos para a colheita. Tem pouca gente querendo trabalhar. Lá em Mateus capítulo 9, em Lucas capítulo 10, ele fala exatamente isso. Tem pouca gente querendo trabalhar. Qual mas qual o outro item que você tem que prestar atenção? Esse é o item número 2. O que fazer? Ah, tem uma informação, deixa eu voltar aqui. Tem uma informação importante também que eu esqueci de colocar para você. O ambiente é também hostil. O que é um ambiente hostil? Um ambiente hostil é um ambiente que não quer ouvir a mensagem que você tem para dizer. O YouTube é um ambiente hostil para a pregação do evangelho? Claro, não é, um ambiente, não é um ambiente em que nós temos toda a liberdade para dizer o que nós queremos. Tanto é que o algoritmo empurra é, a maioria dos trabalhos evangelísticos, aquilo que é concernente a Deus, empurra de tal forma que as pessoas não conseguem enxergar. E como é que a gente consegue fazer com que esses conteúdos subam? Quando você dá um ok, dá um joinha, quando você dá um like, quando você faz um comentário e quando você curte o canal, quando você assina o canal, você indica, for, acaba forçando esse movimento de fazer com que as coisas referentes à pregação do evangelho saiam no fundo da fila e venham também. A, sua, a escola é um ambiente hostil, o seu trabalho é um ambiente hostil, sua casa é um ambiente hostil, a rua onde você mora é um ambiente hostil. A pregação do evangelho ela é feita dentro de um ambiente hostil, porque tudo aquilo que está fora de Deus, que não está guardado em Deus, fora de Deus é uma coisa muito complicada de dizer, mas não está salva, não, não pertence ao reino de Deus. Melhor dizendo, não pertence ao reino de Deus. Aquilo que não pertence ao reino de Deus é inimigo de Deus. Efésios capítulo 2, verso 1, e do verso 2, do verso 1 ao verso 5, éramos inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não tínhamos, nós não contávamos com a amizade de Deus. E Deus foi lá e nos salvou. Então, quando o evangelho de Deus chegou ao nosso encontro, nós éramos hostis a essa notícia. Mas há uma outra coisa importante, o que fazer? Bom, esse é um princípio bíblico, existe um princípio bíblico sobre o que fazer. Antes de você sair por aí batendo cabeça, o que fazer? Você tem que tomar algumas, algumas atitudes. E qual é a atitude? Bom, a primeira é orar. E por que orar? Você tem que orar para que venha ajuda, mais gente venha te ajudar. E que tipo de ajuda? Pode ser pessoas que vão cooperar com você naquele local, você pode pedir ajuda para que pessoas intercedam por você. Você pode pedir ajuda para que pessoas possam contribuir com você de alguma forma. Você precisa de ajuda de pessoas que possam acompanhar as pessoas com quem você vai falando e essas pessoas vão crendo no Cristo. Então você precisa orar pedindo ajuda. E o que mais você tem que fazer? Você tem que dar a paz do Senhor. Aí, ó, os assembleanos que vão assistir e estão assistindo o vídeo agora. A paz do Senhor. A paz do Senhor não é algo que a gente recebe, é algo que a gente dá, não só recebe, mas é algo que a gente dá e também recebe. Então a gente oferece a paz do Senhor. E aqui é algo que eu, vou, que eu preciso explicar um pouco melhor. A paz do Senhor, quando nós ofertamos a paz do Senhor, não é uma coisa solta no ar. Não é uma coisa solta no ar. Quando nós ofertamos a paz do Senhor, nós estamos ofertando algo é, que é muito poderoso. Tá, você vai dizer agora aí... E pode estar pensando, poxa, Burja, você vai dizer mesmo que as palavras têm poder? Você vai entrar nessa vibe mesmo? Você tem coragem de chegar na altura do campeonato e falar para mim que palavras têm poder? Sim, palavras possuem poder. Mas não possuem todo o poder e nem todos os poderes, se é que você está me entendendo. Por exemplo, é no falar, eu te repreendo. Satanás, nós estamos falando, com autoridade. Essa autoridade não é nossa, é uma autoridade emprestada de Deus a nós em nome de Jesus, por procuração. Eu posso dizer, enfermidade, em nome de Jesus, eu quero que você se revele, eu quero que você saia daí. Seja curado em nome de Jesus eu posso, porque no evangelho de Jesus, ele dá essa autoridade aos discípulos, dá essa autoridade à igreja. Então essa palavra pode ser proferida. Agora, não adianta eu chegar numa concessionária de carro zero quilômetro e dizer este carro é meu, em nome de Jesus, que não vai acontecer nada. Se você não comprar lá, o carro não vai ser seu. Então nós não temos poder para fazer isso. Mas nós temos poder para fazer outras coisas. E o poder vem por meio da fala. O evangelho é o poder de Deus para salvar o pecador. Mas esse evangelho ele só é poder para salvar o pecador porque ele é proferido. Então é um poder é, de tabela. Nós exercemos poder quando uma pessoa ouve o evangelho por meio da nossa proclamação e por meio dessa proclamação, ela crê em Jesus Cristo. E crendo em Jesus Cristo, é, ela passa a ser abençoada. Então nós podemos lançar a palavra de paz sobre as pessoas. Eu abençoo este lugar. Eu abençoo essas famílias, eu abençoo esse povo, eu abençoo todas as pessoas que estão aqui. Eu, em nome de Jesus, declaro paz neste lugar, eu declaro paz. Eu posso, porque o texto bíblico me dá sustentação, eu posso sim fazer isso, paz. Uma outra coisa que você tem que fazer é orar pelos enfermos locais, é orar. De repente, você está pensando sempre no local de trabalho, tá? estou pensando aqui os contatos que você tem são as pessoas com você entra em todo contato todos os dias aí você encontra com uma pessoa e você vai orar por ela você vai orar por ela você pergunta se ela tá bem alguma pessoa fala eu tô doente eu tô enfermo eu tô gripado eu tô claro tem coisas e coisas a pessoa tá com uma doença que dá para curar com uma com a Neusaldina, dê a Neusaldina na ore também, não tem problema. Mas há casos e lugares que onde você chega para pregação do evangelho, você é a única fonte de cura. A farmácia mais próxima tá a 40 quilômetros. O hospital mais próximo, que tem vaga, só daqui 3, 4 semanas. Então a farmácia, o hospital, não tem, não tem remédio. Então você é a única alternativa de cura para aquela realidade. E aí você leva o evangelho, você anuncia o evangelho, declara a paz, mas também em nome de Jesus e ore para que os enfermos sejam curados. Então você tem que levar isso em consideração. Então outro ponto importante é a orientação tática. Nossa, parece coisa de militar, né? Mas existe uma orientação tática que Jesus deu. E é importante levar isso em consideração, porque são princípios bíblicos que podem ser adaptados a qualquer estratégia missionária que você escolheu. A estratégia do cubo mágico, tira as pessoas do inferno e leva para o céu, da pulseirinha, quatro leis espirituais, nem sei se existe isso, das faixas, é copo d'água, mímica, da Jocum, é? aquelas, aquelas mímicas que, que faz na praça, <risos> entendeu? Aquele daquele teatro que o diabo está levantando a mão do um, levantando a mão do outro. Não interessa qual metodologia que você está utilizando. O importante é que você leve isso em consideração. que Manter o foco, manter o foco. Isso é muito importante, manter o foco na missão. Nós somos distraídos o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos, nós somos distraídos. O tempo todo. E como é que isso acontece? Isso acontece de uma forma muito comum e a gente nem percebe. Porque muitas vezes nós perdemos, nós perdemos o foco, a gente perde o foco, porque a gente perdeu o sentido das coisas. Olha só, todas as vezes você tem que ter em mente que você tem um objetivo. Tem um objetivo. Deus estabeleceu um objetivo para a sua igreja, um objetivo para nós. E nós temos que manter os, o olho, o olhar, sempre nesse objetivo. Por quê? Porque o tempo todo nós somos iludidos, iludidos ou sedados, somos iludidos ou somos sedados, por quem? Por todas as coisas que estão ao nosso redor, coisas que estão ao nosso redor, coisas lícitas, coisas corretas e coisas boas. Não tem nada de errado nessas coisas. A única coisa de errado é que ela nos tira do exercício do foco. Eu já falei aqui uma vez, e eu não sei se vocês se recordam, mas eu disse aqui uma vez que é diferente quando você é, você é um profissional cristão. A outra coisa totalmente diferente é se eu fizer isso aqui, ó, um cristão profissional. Isso aqui é totalmente diferente do outro item. Um profissional cristão é uma coisa... Um, prof... um cristão um profissional é outra coisa, totalmente diferente. E eu, te expl... eu já expliquei isso aqui no vídeo, vou explicar de novo. Porque se o foco for responder às suas demandas profissionais, não importa se vai afetar ou não a evangelização, a sua vocação, o seu chamado de, o chamado de Deus específico para este momento da história. Não, não vai importar. Você vai mudar de emprego, você vai mudar de cidade, porque o foco está na sua profissão. O foco não está na sua vocação. Se a decisão em torno, que vai girar em torno da sua profissão vai romper algum, alguma coisa em termos da sua fé. Por exemplo, a empresa vai te mandar ou você vai mudar de emprego, ou você vai tomar uma decisão. Você nem ora, porque você acha que a coisa está tudo certa. Se é para cima, se é para melhorar, então tá certo, tá bom. Mas eu já contei aqui que nem sempre é assim. Quando você inverte as bolas, né, você inverte a sequência aqui, você coloca a sua vocação em primeiro lugar e a decisão de profissional das suas decisões profissionais em segundo lugar... O que, que você está dizendo, na verdade? Você está dizendo que o campo missionário, o local onde você está, tem mais importância e valor do que esta situação aqui. É o que nós vamos ver no próximo item daqui a pouquinho. Sustento. Isso aqui é o que mais impede. Isso aqui é o que mais atrapalha a tomada de decisão em torno de, de fazer ou não aquilo que Deus mandou, mandou você fazer. Sustento. Isso aqui. Money. Dinheiro, bufunfa, lajan. É isso aqui. E isso aqui. Isso aqui é terrível. Eu explico para você por que isso aqui é terrível. Porque o cálculo para se fazer emissões não é quanto vai custar. O cálculo correto para fazer emissões é porque eu ainda não estou aí. Porque eu não estou fazendo. Esse é o cálculo que você tem que fazer. O cálculo não é quanto vai custar, mas o cálculo é porque ainda não se está fazendo. Se você tem consciência, tem noção que precisa fazer, por que você ainda não está fazendo. Não é quanto vai custar, que não é assim que funciona. E eu sou prova disso. Sou prova disso. Não é quanto custa, mas se você está disposto a obedecer ou não está disposto a obedecer a Deus, é isso é o que conta. Quando nós entendemos que missão não é, não é sair do ponto A para ir ao ponto B. Missão não é isso. Missão não é deslocamento. Isso não é missão. Acontece, isso aqui que acontece também, quando o ponto A vai para o ponto B, também é fazer missões? Também é fazer missões, mas não é só isso. É que o, o local onde o ponto A está, contexto que esse ponto A está, também é local de missões. Também é local de missões. E o local onde ele está, agora, fazendo missões, ele vai precisar de sustento. O sustento para que você possa fazer missões pode vir 100% da venda da sua hora de trabalho ou... Uma venda parcial, X horas de trabalho. Mas o sustento provém do alto. O sustento não vem das suas mãos. Não é a sua mão, não é o seu... Né, vou fazer uma mão aqui de mentirinha. Não vem das suas mãos, não é trabalho seu, não é desempenho seu. Então não é você que está buscando sustento. O sustento vem do alto. Por quê? Porque você entendeu a lógica de que você é cristão com uma profissão. Você é cristão com uma profissão. E se você é cristão com uma profissão, quem te, a sua função... É missão. Tem outra coisa para você fazer. É missão. E se você está em missão, você tem um sustento. Mesmo que esse sustento venha temporariamente da sua profissão. Mas quem provém o seu sustento para a sua profissão, profissão vem do alto, vem de Deus. Então se você inverte a sequência aqui, você é um profissional que está em busca do sustento para depois fazer missão, para provar que você é cristão, você pegou o caminho inverso. E se você pegou o caminho inverso, lamento te dizer você está fazendo a coisa errada. Apesar de você estar tá tentando fazer a coisa certa. E quais são as sensações esperadas? Sensações esperadas são as minhas. Me... Medo. Medo medo de muitas coisas. Por quê? Porque o ambiente é hostil. Ainda mais em campo transcultural, quando você a sensação que você vai passar dessa para outra é o tempo todo. Você não sabe se vão invadir sua casa. Dependendo do contexto que você está, e se você é um estrangeiro, que tem a cor da pele muito acentuada como eu, ou a pele a cor acentuada como o meu filho caçula, a chance de você ser utilizado na rua é muito grande. É complicado. Você é utilizado por conta da etnia, você é utilizado porque você não fala a língua corretamente, não fala com o acento correto, com o sotaque correto, então é muito complicado. A hostilidade o tempo todo, as sensações esperadas são essas. Bom, é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo, obrigado por ter chegado até aqui. Eu quero te fazer três pedidos, como se você fosse uh, o, o gênio da lâmpada ou a gênia da lâmpada. O primeiro pedido que eu quero te fazer é que você assine o canal no YouTube, que você, por gentileza, assine, porque é importante a sua assinatura porque o, o canal passa a ter relevância, a gente sai lá do fundo da fila da teolo, do, dos canais de teologia que o YouTube esconde algum porão secreto que eles têm por aí, dentro de algum servidor, e a gente passa a ser relevante para a igreja. Nós estamos servindo a igreja e servir a igreja para o YouTube não é o melhor negócio para eles. O segundo pedido que eu quero te fazer é que se você gostou mesmo do vídeo que você assistiu até agora, Dê um like, por gentileza, dê um like. Se não gostou, também dá um dislike, faz o que você acha necessário. Vai doer muito, mas tudo bem, nada que não se possa ser resolvido com uma boa conversa e com uma boa terapeuta. A terceira coisa que eu quero pedir para você que assistiu o vídeo aqui até o final é que compartilhe no grupo do WhatsApp. Sabe aqueles vídeos engraçadinhos de criança fazendo arte, de cachorro batendo palma, cachorro cantando? Muito bonito. Mas também compartilha conteúdo teológico para edificação da igreja no grupo do WhatsApp da sua igreja, no grupo de do WhatsApp dos seus amigos e da família também. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigado por ter dado play.